Eu estava em um dia normal, meu no Minecraft Utopia, basicamente arrumando a rua, duplicando meus minérios e fazendo as minhas coisas como sempre. Eu estava dando geral em tudo. Quando de repente, digamos que apareceu uma pessoa nova na cidade, uma pessoa que eu nunca vi antes. Na realidade, eu já vi ela, porém, ela estava num local que podia basicamente acabar com a cidade. Agora, o que ela vai fazer ou não, eu não sei. Se você quer descobrir assim como eu, é muito importante que você veja o vídeo até o final e se inscreva. Hoje é dia de Minecraft Utopia e eu preciso revelar uma verdade para vocês. É o seguinte, eu menti o tempo o tempo todo. Muitos de vocês sabem que essa é minha casa nova aqui no Minecraft Utopia e quem vê todos os vídeos sabe que na realidade a minha casa é uma casa de cinema, por causa que vocês podem ver a fachada dela é extremamente linda e completa. Mas quando eu entro na minha casa, tá cortada no meio. Eu só fiz a parte que aparece, mas a verdade é que eu menti para vocês o tempo todo. A nossa casa já tá completa. Ela vai ser assim. É isso mesmo. Você achou que ia ter uma casa bonita, decorada, cheirosa, igual eu sempre faço as casas bonitas tinha, mais fofo do mundo? Não, não, não, não. Vai ser esse esse aqui. <risos> oh, agora só parando para mudar de assunto aqui. Será que você não botasse uma borda aqui nesses blocos aleatório aqui, nem parece que é um quadro? <risos> de qualquer forma, eu tô eu tô eu tô de meme, tá? Eu vou terminar a minha casa ser hoje. Eu vou ver pra fazer no meio da semana uma live aí, galera. Daí eu vou terminar nela. Só que ainda não sei se vai ser uma live pra todo mundo ou só pra membros. Depende, depende muito de quanto tempo eu vou demorar pra fazer a casa, tá? Mas fiquem ligados aí. De qualquer forma, no último episódio a gente limpou a mina recheada de minérios. Na realidade, a gente criou a mina recheada de minérios. você não tá entendendo esse rolê? passa lá pra ver que vale a pena. Sério, tá muito doido. E a gente conseguiu nada mais, nada menos que isso aqui de minérios. Olha quanto diamante a gente tem. Muitas esmeraldas e tudo que há de bom O único problema é que o carvão Não dá pra duplicar, mas eu tenho Uma ideia do que fazer com ele, na real Vamos dar um fim em todos os minérios Vamos resolver eles já, tá, eu tenho esse tanque Aqui, ele tem um balde de lava Pelo menos? Ah, tem, que ótimo Eu tenho que falar com o Deletinho pra comprar um tanque melhor depois Porque a gente usa esse tanque na nossa fornalha Mas daqui a pouco, primeiro a gente tem que ir lá na casa Do Carlinho, ou oh, vou pegar minha moto, né Pera aí, na real, a casa do Carlinho é do outro lado da cidade Vamos de avião, calma, calma, tá dando certo Bora, a nossa casa tá muito muito boa, viu? <risos> A nossa casa tá surreal no né, avião, mano. Muito doido. Tá ali é a casa do Carlinho. Mano, a casa do Carlinho é doida, né? E ali atrás, nas, nas coisas mágicas do Carlinhos, que ele faz os itens dele, ele tem essa máquina aqui. Que essa máquina, basicamente, ela fica empurrando água. Acho que essa explicação foi boa, na realidade. E com esse negócio de empurrar água, basicamente dá para transformar concreto em cimento. Porém, a gente não quer saber disso, não, para ser sincero. O que a gente quer é botar lava aqui e trocar um carvão para testar. Diz a lenda que só esse vento aqui já vai esquentar o carvão, né? Então vamos testar, né? Funcionou. Tá, pera. Então se eu vier aqui, dropar um pack e fazer assim, eu vou ter um pack de carvão, né? E vai funcionar. Eu tô começando a ficar com medo, mano. Ô, louco, eu ia falar que eu queria ver com a minha câmera e bem na hora que eu peguei a câmera virou, né, mano? Que da hora eu vou jogar tudo de uma vez nem fechando. Vocês viram esse definitivamente foi o momento mais doído da minha vida. Eu quero deixar bem claro que eu não só perdi dois packs de carvão, como eu me provei ser uma das pessoas mais burra do mundo. <risos> mano, quem for membro, mano, comentem com emoji de risada, porque, meu Deus, eu já vou explicar o porquê. Calma aí. Nossa, e de avião é rápido, né? Não! Hoje não está sendo um dia comum que me perguntar. Não aconteceu nada. De qualquer forma, deixa eu guardar essa lava aqui. Daqui a pouco eu falo com o Deletinho. Digamos que além de eu perder muito carvão, eu simplesmente esqueci do fato que se eu craftar essa varinha de diamante baratinha aqui e fizer literalmente isso, a gente ia ter uma pilha de blocos de carvão. Basicamente, isso aqui é uma varinha construtora que ela ajuda a construir para lugar que a gente tiver mirando aqui. ó, Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e etc. E eu pegar o nosso marretão maneiro. Além de ele quebrar esses oito carvões, ele ia multiplicar. Então virou 12. Então eu quebrei mais um pack de carvão e quase um pack e meio. Eu perdi carvão de todas as formas possíveis, basicamente. E carvão é um item muito chato de conseguir. Já para o nosso ferro, eu vou usar a nossa fornalha normal ali. Aquela ali, a nossa forja. Então antes de utilizar ela, vamos falar com o Deletinho para a gente ter mais lava. Gente, falei para o Deletinho entrar aqui na cidade e ele entrou mesmo. E aí, tchau. E aí LG mano, você tem um avião? Quer comprar? Uh, é muito caro. Sim. <risos> não, então não tem essa grana, não vai. Delete, fala com você cara, você tá mexendo com os mods da máquina né, tudo mais já que você tem a NASA, correto? É, eu mexi um pouquinho. Por quê? O mecanismo, né? Isso, exatamente. Eu tenho esse esse tanque aqui para guardar lava para minha fornalha que duplica minérios. Só que tipo ele é o tanque mais básico. E eu Ai, queria ver que se você é tipo é melhorar ele. tem Como? Cara, deixa eu ver aqui. Eu tenho que ver se tem recurso ali, gente. Deixa eu só ver aqui. Você queria qual o level dele? Ah, o que? é o que você achar que dá aqui dá para fazer tranquilo agora. Tá ligado? Eu queria que eu queria rápido, eu queria ele para agora. Deixa eu ver. Eu consigo para ele, LG, no advanced. No advanced de cabe 64 baldes de lava aqui dentro. Não, não, pode ser, pode ser é bastante. é bastante. É, eu só consigo para isso, na verdade. Toma, ó, ah, tá. oh, beleza. E outra coisa que é, eu não sei se existe isso, mas vamos supor que, tipo assim, eu, eu, tô, eu tenho uma fornalha, né? Daí eu quero deixar o tanque aqui e a minha fornalha tá, sei lá, onde está a minha cama. Tem algum jeito de eu fazer a lava escorrer até a minha cama? Tipo, um tubo, Sim, ué. um cano, Sim, sei lá. Você é. só precisa usar esse cano aqui, ó. Pera aí. É o pipe. Eu tenho um pouquinho aqui, você quer? Tá, é. Quero, quero, mas como que eu uso daí? Calma aí, deixa eu só fazer isso aqui também pra você. Aqui, LG, ó. Coloca o, coloca o tanque aí em algum canto. Tá, tá aqui. Ó, aí você vai pegar esse cabo que eu vou te emprestar. Na verdade, eu vou te dar. Você vai colocar uh -huh. aí em cima dele. Aí, tá vendo essa pecinha aqui, ó, que eu vou te dar também? Na, na verdade, eu não vou te dar nada, não. Eu quero um favor, mas calma, já eu falo pra você. Tá, tá. Você uh. vai pegar essa agulhinha e você vai clicar bem aqui, ó. Bem aonde tá relando no, no cone ali, ó, no, no tanque. Assim? Isso. Aí, nessa boquinha assim, ó, oh. ele, ele vai colocar Ita. lá dentro, tá ligado? Mas eu toda lava. É, então, agora você vai ter que colocar aquela boquinha de funil. Assim? Isso, ó. Isso, ah. tá vendo? Bem maneiro, bem maneiro, bem maneiro. Massa, né? E eu posso colocar esse tubo embaixo ou é só em cima? Não sei, deixa eu ver aqui. Eu acho que dá pra você colocar por baixo também, velho. É, dá pra você tirar ah, por baixo não, e por cima. Dá, dá de qualquer lado, então. Ah, não, beleza, então. Eu vou querer esse daqui mesmo, Netinho. E, e é, como que fica a volta lá, tá lá que você falou? Eu vou querer dar uma volta no seu avião aí um dia desse. Netinho, tá bom. Gostou da resposta? Eu quero ver a cidade de utopia de cima. Oh, não, você vai gostar. É uma vista bem bonita e também é bom pra você ir pra bioma longe, tipo, pra pegar areia ou qualquer coisa do tipo. Eu usei pra pegar areia, cara, eu andei 9 mil blocos em 5 minutinhos, Delete. 5 é minutos, velho. Depois são um me empresta pra mim, então, quando quiser fazer essas viagens longas. Não, fechou, é só chamar, cara. Ô, oh, brigadão de verdade, tá, Deletinho? É nóis. Valeu. Ó, Delete, ó, ó. Fato curioso: vocês estão ouvindo esse som? É o som do Nether, correto? É, Eu tô no Nether. Primeiro fato curioso, esse tanque avançado que o direitinho deu para nós, ele é vermelho, olha que legal. E segundo, alguém transformou o Nether em lava. Na realidade, eu fiquei tão maravilhado com isso que eu ri até a, até a frase. Ninguém transformou o Nether em lava, o Nether já é lava. Alguém transformou o Nether em terra. Olha isso, ali virou tudo terra, aqui virou. Mano, qual que é o sentido disso? De qualquer forma, vamos sair clicando assim que eu descobri que dá para gente pegar lava direto com o tanque, tá ligado? O tanque funciona como balde também. Então vamos encher de lava aqui, alegria só. Mano, já enchemos. Que rápido, né? Vamos pegar um extra aqui, então. Beleza, vamos lá para casa. E Bom, pelo que o Deletinho falou, teoricamente, uh, eu teria que quebrar isso. Quebrar isso e colocar o tanque... Não, vou colocar o tanque aqui, ó. Colocar o tanque aqui. Esse outro tanque aqui e clicar assim. Funcionou! Encheu! Vidro aqui e vidro aqui. Esse cabo aqui é bom, né? Bom, já que a gente vai esquentar todos os nossos ferros, eu peguei tudo que a gente usa aqui desse mod, tá bom? Montei tudo bonitinho aqui. O que eu fiz foi basicamente colocar esse dreno saindo para um caldeirão gigantesco. Esse caldeirão gigantesco, ele tem a simples funcionalidade de transformar esse processo em um processo automático. E ó, o Delete deu a gente também esse transportador logístico básico, que ele também é um tubo aqui do mod. Porém, ele funciona de forma diferente. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu vou vir aqui. E colocar todos esses ferros Todos os ferros vão sair daqui pelo tubo Até a nossa forja Muito maneira, até aí tudo certo que por sinal, a nossa forja tá cheia de lava Porque toda vez que acabar a lava, aqui vai colocar mais Aí conforme tudo vai esquentando A gente vai tendo lava Na realidade, a gente vai tendo ferro, ferro derretido Aqui a gente tem oito blocos de ferro Esse temporizador mágico aqui Que o Carlinhos vendeu pra gente, a cada um certo tempinho Ele vai mandar um sinal de redstone para cá para esse dreno, o dreno vai ser ativado E vai começar a cair um monte de ferro derretido, o ferro vai estar tá aqui exposto ao ar e depois de um tempinho ele vai secar e virar um bloco de ferro. Depois que ele virar um bloco de ferro, o tubo vai pegar e vai guardar no baú. Prontinho, automático. Uma coisa importante de agregar nisso é que todo o ferro que eu coloco aqui, um ferro, quando termina de ser o processo, ele vira dois. Então, além da gente automatizar o nosso ferro ser esquentado, a gente está duplicando todo ele, só que falta muito ferro. Vai demorar bastante Deixa eu até guardar essa lava aqui extra. Aí, ó, já gastamos alguns baldes, ó, tem 59 baldes aqui só. Mas isso foi dois minérios. A gente fez tudo isso para ter ferro e carvão. Agora tem os outros. Bom, para todo o resto vai ser da mesma forma para todos que estão aqui. Já para o lápis lazuli, diamante e redstone, a gente vai usar o nosso marretão que triplica. Estamos então, chegando aqui na casa do Harz. Eu vou chamar ele de um, de um jeitinho bem particular para ele ouvir. Calma aí, Deixa eu entrar aqui ilegalmente. Ele tá ali, não ali, tá ali, ele não pode ver a gente. Ele não pode ver a gente. gente. Harz! Que isso, cara? Ué, que Susto. que tá vazando domicílio aqui, véi? Eu te assustei, Arthur. Oh, Ô, por que tá tudo fechado aqui, cara? O que aconteceu? É, tá tudo fechado, você tá aqui dentro, né? Pro visto, eu não tô seguro aqui, não, velho. Não, não, não, mas tem pessoa que, é, pessoa que é boa no negócio, né? Mas o que aconteceu? Então, um dos funcionários meu está... Desaparecido, cara. Eita. O que acontece? Eu tô procurando, eu fui, falei com algumas pessoas e uma pessoa em específico me falou para manter as portas e janelas fechadas. Eu não entendi muito bem o que, que é, mas segui o conselho, né? É, cara, isso é uma situação bem estranha, né? Então eu vou te dar uma dica de segurança também. É, eu só tive que pisar aqui que abriu. A porta é automática. Ah, mas aí eu tenho que deixar porque eu preciso sair, né? Mas <risos> os outros entram também, né? É, eu vou tirar, cara. Eu vou tirar, eu vou seguir sua dica, é. cara. Eu vou tirar oh, isso. Ô, oh, mas. Oh, mas, ó, cola aqui fora, mudando de assunto, né? É, primeiramente, também, né? Queria agradecer pelo amuleto de pressa 2, mano. Ajudou demais, você não tem ideia. Ah, tu já recebeu? Que beleza. Já, já funciona. É. E a outra coisa é... Chegou a hora, Raul. A que... hora de, de lançar a rua aqui da sua casa, cara. Tu que tá encarregado de fazer as ruas, né? Então, é, eu tô fazendo a cidade, mas eu tô vendendo rua pro povo, né? Eu, no caso, a sua, a sua tá bem longe da cidade, mas se quiser eu faço, cara. Vendendo rua, essa foi nova, eu nunca tinha visto. Bom, se tu quiser você mesmo fazer, tu faz, Fazer? Ah, você quer quebrar as e fazer o caminho bonitinho? Não, não, não, não. Mas, cara, mas como assim? Mas eu não tenho dinheiro pra te pagar. Como é que você vai fazer não, isso? Não tem dinheiro? Não tem. Cara, tá todo mundo quebrado nessa cidade Ó, oh, oh, Raul, assim, me tira uma dúvida esse, hum. esse, esse negócio aqui de obsidian Tá no seu cinto aí, quanto que você pagou nele? Ah, não, minha relíquia Qu Quanto Segui. foi? Quanto foi? É, mas quanto que ela foi? Cara, não lembro, velho, não faço a menor ideia Foi caro, velho, foi acho que umas duas Moedas de ouro isso aí Duas moedas de ouro? Hum. Eu acho que foi, não lembro Não lembro Ó, oh, vamos fazer o assim. então ó, você deixa ela piorada comigo Eu faço hum. a rua pra você, e assim que você tiver sem lão pra pagar a rua, eu te devolvo, que tal? sim Ah, é, duas moedas de ouro, é não, não, mas eu se não sei é... quanto não, que foi. 100, eu... 100 é uma moeda de ouro. É metade disso aqui. Entendeu? Eu não sei quanto é que foi. Eu tenho que ver. E se não foi isso, vocês Não, eu sei não. Você, tá deixa só, você deixa só de garantir, tá ligado? A rua vai ah. custar uma moeda de ouro de qualquer jeito, tá ligado? Tá bom, beleza. Uma moeda de ouro eu posso pagar. Isso aí ah, tá. Não, é... não, quer saber, Ralf? Mas ser 5 ah. de ferro, porque você sempre compra as coisas comigo você é, é pânico. Então, ó, Caraca, dei... o item fica aqui comigo apenhorado. Mas quando você tiver dinheiro, você me paga 5 de ferro, pode ser? Tá bom, 5 de ferro, melhor ainda, cara. Eu uma de ouro, já tava disposto a pagar, melhor ainda. Não, não, então fechou, Ralf Mas esse aqui vai ficar comigo por enquanto bom? Oh, Ó, deixa eu só perguntar pra tu. Você ah. vai fazer a iluminação da rua também ou não? Não, só a rua. Por sinal, você quer que a rua saia da onde? Você quer sair uma dos pontos ali, saia daqui? Ou você quer que tipo, por exemplo, eu começo, sei lá, tipo, a rua bem aqui. E daí a partir daí você decora aqui como você quiser do seu jeito. Ah, eu acho que fica melhor começar daqui mesmo. Tá, você quer daqui exatamente? Pode ser, pode ser daqui. Oh, o jeito que fica mais fácil pra você vindo de lá pra cá, você faz. Então fechou, Raul. Obrigado, mano. Tamo junto. E é isso, negócio fechado. E agora, enquanto eu mesmo faço a rua, vamos para nossa casa que eu tenho mais coisa para resolver. Mentira, essa frase nem faz sentido. Não, não tem ninguém para fazer rua por mim. Eu vou ter que fazer. Oh, mas vou mandar o um papo que essa Rua do House foi uma das ruas mais legais de fazer até agora. Foi fácil e rápida. Eu me diverti. E bom, como vocês viram, terminamos o caminho e o caminho grande. Porém, isso é só metade do processo. Agora a gente tem que fazer essa rua virar uma rua de verdade. Então trabalhador hoje, hein? <risos> então a gente finalmente terminou a Rua do House. Eu acho que aos poucos a gente vai ter feito todas as ruas da cidade e vai ficar muito legal. O único problema é que com o processo é extremamente trabalhoso, mas eu me sinto feliz fazendo honestamente. E bom, como vocês puderam ver, ficou bem legal a rua do Harz, né? Na realidade, eu gostei bastante. Ela ficou meio longa, porque é a rua mais longa que tem na cidade, mas ficou bem boa. Vamos passar com ela de moto para gente ver como ficou. Deixa eu só buscar minha moto. Bom, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que antes de fazer a rua para casa do Harz, eu decidi fazer as bordas dessa rua aqui só para eu saber como que eu ia seguir elas, porque como a rua do Harz interliga aqui, tava ficando tudo meio confuso para mim. Então, depois eu venho e troco o asfalto daqui bonitinho. Mas já tá marcado, pelo menos de qualquer forma forma ali é o do Pedro e agora aqui é do raios vamos passar por ela para ver como tá boa ó dá para vir reto aqui tranquilaço não tem nenhuma parte tipo que seria difícil de andar obviamente tem bastante curva né porque se você der uma linha reta não ia ficar legal mas aqui ó curvinha para cá de boas sobe para cá que tem vários barrancos na base do house faz outra curvinha aqui na subida de boas e tamo na fábrica dele a minha dúvida é só para ver se ia dá para voltar de boas então vamos fazer a curva aqui para testar foi tranquilo ah, eu acho que literalmente não tem do que reclamar e a parte boa é que enquanto isso, a gente pode ver se todos os nossos já duplicaram que a gente deixou um montão de minério para duplicar e aquilo vai tempo hein? gente do céu vocês acreditam que ainda não foi tudo Eu coloquei para duplicar nosso ouro ainda temos que fazer os quartos que na real o quarto dá para fazer na picareta né mas de qualquer forma a gente tem tudo isso aqui de diamante de lápis lazuli de redstone finalmente fora a quantia exagerada que a gente tem de bloco de ferro esmeralda ouro e estamos fazendo mais ouro ainda terminamos quartos também agora é real só aguardar aqueles ouro que a gente finalmente vai ter terminado tudo agora é só a gente pega nossa motoca e eu acho que não tem como dar uma volta por ela ainda pra né? Deixa eu pensar, tem os zumbis ali, né? É, eu acho que por enquanto não tem um caminho muito bom para pra gente andar com a nossa motoquinha, né? Mas em algum outro momento a gente vai ter. Por enquanto eu acho que eu vou deixar ela aqui na casa com a gente, né? E ó, nosso zona tá ficando pronto Gente, é o seguinte, esse era um vídeo normal meu arrumando a cidade, arrumando meus minérios e tudo mais e me equipando. E o editor tava editando o vídeo normal, até que quando de repente ele falou que achou isso aqui no vídeo. Essa pessoa, esse jogador, esse player, seja que for isso. E ele começou a me mandar e meio que ele falou que só apareceu no vídeo enquanto estava de noite. Então eu decidi voltar aqui no vídeo e tentar encontrar essa pessoa aqui à noite. Tá bom, beleza. Eu tô aqui na frente de casa agora é de dia e ele falou que só apareceu à noite, mas mesmo assim tudo bem. Pelas imagens que ele me mandou, ó, era mais ou menos naquela área ali. Então teoricamente tinha alguém por ali, né? Tá, vamos esperar ficar de noite, vamos ver se aparece alguém. Vamos ficar aqui assim, olha. Prontinho, tá de noite. Bem diferente agora, né? E o que é aparenta ele não tá lá, não, na realidade. Opa, nem ferrando. Pera aí, deixa eu abrir minha mochila aqui. Enquanto ele não tá vindo, deixa eu tirar uma foto dele. tivesse que guardado. V vamos falar com ele, vamos ver quem que ele é. Oi, tudo bem? Olá, você não é pessoa que tava literalmente na loja de TNT falando que tinha uns produtos interessantes? Como você sabe disso? Por causa que literalmente você tava lá e tinha muitas pessoas que te viram. Você não tava tão escondido. Na realidade, quem é você? Eu preciso de ajuda, a cidade corre perigo. Pera, como assim? Que tipo de perigo a cidade está correndo? Me explica melhor sobre. Você precisa fazer um favor pra mim. Tá, primeiro, não. Se você quer me ajudar, você tem que me falar o seu nome e o porquê você tá com o livro aqui. Me chamo Duque. O livro é para anotar onde estão todos os cidadãos e quem são eles? Tá, oi, Duque. Como assim? Por que você quer saber onde todo mundo tá? Alguém está mexendo com algo que não devia e isso vai dar problemas. Eu preciso de uma TNT forte. Cara, eu não confio em você a ponto de te dar uma TNT só porque você me passou seu nome. Sem falar que eu não tenho dinheiro para comprar uma TNT na loja. Tem algo que eu posso fazer para provar que sou confiável? Bom, você tá usando o cachecol, cobrindo o rosto, usando um sobretudo. Eu acho que uma forma boa é você revelando sua verdadeira identidade. Isso é algo que você vai descobrir em breve. Agora eu preciso ir. O sol já vai nascer. Eu deixei algo junto os seus cachorros pra você. Até a próxima. Pera, você deixou alguma coisa com os meus cachorros? Mas quando você entrou na minha casa? Vai buscar agora, antes que seja tarde. Uh que ah, eu vou, mas não sai daí. Eu tenho muitas perguntas ainda. Tá, então pera, o que ele tá falando? O que ele tá investigando? O que que tem alguém mexendo que não devia na cidade? Que névoa é essa? Ele ainda tá aqui, não dá para enxergar nada. Por que ele deixa perto dos meus cachorros? Tem uma tocha, poucos minérios, tudo certo. A minha moto, mas não tem nada. Ué, espera, vamos ver se ele ainda tá lá. Duque, não tinha nada, você mentiu para mim? Ele ainda, ele ainda tá ali, ele ainda tá ali, vamos para lá. O Duque, O Duque!